E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal Apostador Recreativo. E nesse vídeo aqui eu vou mostrar as casas que aceitam bitcoins como depósito. É, casas que eu utilizo, que eu já depositei, já fiz retirada, ou seja, são casas que eu confio. Então por isso eu vou postar essas casas aqui que já aceitam bitcoins. A gente sabe que a maioria das pessoas, eu por exemplo, utilizo a Neteller para fazer depósito. né Neteller ou Screw, ou seja, é, carteiras eletrônicas. Além disso também tem os cartões de crédito, é, depósito por transferência e até mesmo boleto bancário. E bitcoin aí aparece como uma outra alternativa, até mesmo para fugir de taxas, por exemplo, dos cartões de crédito ou transferência bancária. Ou até mesmo de conversão de moeda, quando depositar... Por boleto bancário. Talvez aí só perca para Neteller e Screw, que são carteiras eletrônicas e que tem taxas baixas, além de ser muito mais rápido é, depositar por elas. Por exemplo, você deposita aí pela Neteller, ela cai instantaneamente na casa de aposta. Já se você depositar por Bitcoin, ela vai levar aí, no mínimo, um dia para cair na casa, ok? Mesmo assim, é excelente aí ter a Bitcoin como opção para depositar, e por isso eu estou fazendo esse vídeo aqui, mostrando algumas casas onde eu já aposto e utilizo Bitcoins em alguma delas, e além disso, existem várias outras que eu não vou citar nesse vídeo, por eu ter até cadastro nelas, ter feito algumas apostas, mas não utilizo elas com frequência, então não tem porquê. Mas de qualquer maneira, eu vou colocar essas outras casas na descrição também. Vou colocar ali como uma ressalva que eu não aposto nelas frequentemente. Não testei elas suficientemente para dizer se são, são boas ou ruins. E vou citar apenas aquelas que eu aposto frequentemente e até mesmo utilizo é, Neteller nelas. ok Aliás, Neteller não, Bitcoin. Recomendo você assistir esse vídeo aqui, bônus sem depósito em 6 casos de apostas para você já começar em seis casas de apostas ganhando bônus gratuitamente, não precisa depositar. É só fazer lá a sua conta e você pode ganhar bônus em todas elas, OK? Então vamos começar aqui o primeiro, é, a primeira casa aqui a Bet Online, uma casa que eu confio bastante. Nunca depositei nela em bitcoins. Deposito sempre na Neteller, mas ela aceita bitcoins é uma casa que eu confio, então recomendo ela aí. Seguindo em frente temos a Bodog, que é uma casa que não aceita depósitos por carteira eletrônica, tipo NetL Skrill. Só aceita é através de outros métodos, incluindo Bitcoin. A Bovada, que é da mesma plataforma, segue na mesma. Aceita Bitcoins e não aceita carteira eletrônica. A próxima casa é a Bumbete também da pl mesma plataforma, contrário das outras duas, ela aceita Netel, né? Screw, entre outras, e aceita também Bitcoins. Então, são três casos da mesma plataforma aí que eu também confio e recomendo. Próxima casa é Intertops, que eu já uso há mais de um ano, também confio e ela também aceita Bitcoins. A próxima casa aqui é a Rivalo, que para mim é uma casa confiável. O pior que eu poderia citar nela aqui é que ela limita com facilidade. Fora isso, nunca tive problema com, elas, com ela, mas tem pessoas que já tiveram, inclusive, a conta confiscada. Então, é uma casa que eu recomendo com o um pé atrás. Comigo, nunca tive problema, mas por experiências que já me contaram, eu recomendo ter um pé atrás com a Rivalo, porque ela já confiscou, nas minhas contas, três pessoas. Então, ela aceita, entre, outros, entre outras formas de pagamento, aceita bitcoins. Então, fica aí o alerta para a Rivalo. Caso você queira fazer um cadastro nela, eu nunca tive problema, mas conheço três pessoas que já tiveram a conta confiscada e perderam tudo que tinha lá. Não é uma casa realmente que eu costumo é, indicar. Só citei ela aqui porque ela aceita bitcoins e eu estou citando casas que eu utilizo, nunca tive problema e aceitam bitcoins. Próxima casa é a TonyBet, a TonyBet também aceita bitcoins, e um detalhe interessante é que se você fizer o depósito através da carteira que eles indicam, que eu esqueci o nome agora, se não me engano é SpectroCoin não me lembro exatamente Fazendo o depósito através da carteira indicada por eles, a transferência leva em torno de 1 a 2 minutos, segundo a própria Tony Bett. Né? Não experimentei o depósito por bitcoins aqui, mas quando depositar aqui, irei utilizar. É outra casa que eu confio, utilizo há algum tempo, mas sempre depositei por Neteller. A última casa aqui é a Nitrogen Sports. Existem algumas casas que aceitam apenas depósitos de bitcoins, bitcoins ou outras criptomoedas. E as Nitrogens esportes é uma delas. a nitrogen hoje em dia eu uso mais para jogar Poker. Mas já usei para esportes também. Já depositei, apostei, ganhei, fiz a retirada e não tive nenhum problema na Nitrogen Spots. Hoje eu não utilizo ela com tanta frequência, eu utilizo mais para o poker, mas é outra casa aí que já usei algumas vezes para fazer a aposta. Só voltando lá na primeira casa que eu falei, que foi a Batch Online, para citar que além de bitcoins ela também aceita outros tipos de criptomoedas. Né? Ethereum, Bitcoin e Bitcoin já é aceito aqui na bet online para ver como as criptomoedas aí estão tomando conta também das casas de apostas né mas é legal quando todas aceitarem que assim a gente fica com mais uma opção além de da neteller que é tão usada neteller, Screw e outras carteiras virtuais se livra da dos cartões para quem utiliza cartões aí e também das transferências bancárias e boleto bancário, que acaba comendo aí muita taxa. E a última casa aqui, que na verdade é uma menção desonrosa que eu coloquei aqui, é a 1xBit. Para quem já ligou o nome aí, a 1xBet, é, eu nem conhecia essa casa, mas eu estava procurando algumas casas que aceitam bitcoins e dei a sorte ou azar de encontrá-la aqui. Perguntei no chat qual é a relação deles com a 1xBet, e eles disseram que eles são parceiros A é, um XBET, como sabem, ela também confisca muita, mas muito mais do que a Rivalo Ela confisca muitas contas, minha por exemplo, já foi, por isso eu não indico ela de maneira nenhuma E muito menos vou indicar a um XBET Por isso, eu mostrei essa casa aqui apenas para passar longe dela O mais interessante aqui, é que agora que eu reparei, além de Bitcoins, ela aceita vários outros tipos de moedas, né? Fica é mais fácil para ela roubar todo mundo. Quando eu conheci essa casa aqui, quando eu vi ela hoje, 1xbit, eu fui procurar no Google e coloquei 1xbit espaço 1xbet. Só para ver o que aparecia. E veja o que apareceu. Primeira resultado da pesquisa, 1xbit barra 1xbet scan. Segunda, 1xbit scan. 1xbit scan mais um xbet scan, Para quem não sabe o que é scan é fraude, golpe, qualquer coisa desse tipo, aí você vê mais abaixo aqui o scan de novo, aí depois vem alguns aqui, algumas propagandas, outra pergunta aqui, scan, outro scan mas enfim, é se você procurar pela 1xbet na internet aí, só digitar 1xbet scan, você vai entender porque ela não é, é indicada para ninguém. Coloquei aqui apenas para citar ela e você continuar passando longe. Como eu disse, existem várias outras casas que também aceitam bitcoins, mas eu não citei nesse vídeo porque eu não utilizo ela com bastante frequência, não testei ela em várias apostas. Também vou colocar aí na descrição, quem quiser conhecê-las, basta lá e ver. E aí, se quiser fazer o cadastro nelas, é por sua conta mesmo. Recomendo você sempre procurar na internet sobre a informação delas. E aí você decide se faz o seu cadastro ou não. Tipo, a Rival é um excelente exemplo disso. Para mim, sempre foi tranquila, mas eu conheço pessoas que tiveram problemas aí com ela. Ok? Então, esse é o vídeo de hoje. Casas de apostas que aceitam bitcoins. E até o próximo vídeo.